Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Campos e estou aqui para contar para vocês sobre o LinkedIn para educadores. Você sabe como ele pode te ajudar a encontrar oportunidades de trabalho? Se você ainda está curioso com essa ferramenta que já é um pouco antiga, mas ainda tem muita gente que não está lá, vem comigo que eu vou te contar um pouco. Então, você pode perguntar. Fernanda, mas por que você resolveu fazer esse vídeo? Então, eu tenho pelo menos aí três motivos. Motivo número um, porque durante as nossas oficinas do Educações em Rede, várias pessoas passaram a nos perguntar como que o LinkedIn poderia ajudá-las, elas sendo professoras. Depois, porque aqui em Portugal é um país que usa sim o, o site, né, o LinkedIn, como uma plataforma né, para as pessoas procurarem trabalho, para as pessoas serem encontradas, então, muitas oportunidades de trabalho a gente pode encontrar utilizando o LinkedIn. E terceiro, é porque eu vejo que muitos professores ainda estão no Facebook. Isso é um problema? Não, porque a gente utiliza a rede que a gente está mais à vontade. Mas, entretanto, se você é um professor, educador, um profissional da área de educação está em busca de trabalho, talvez a melhor rede não seja o Facebook, mas sim o LinkedIn. Isso, vou contar para vocês, gente, no LinkedIn, no mundo, de acordo com dados da Data Reporter, esses dados são de janeiro de 2020, no mundo são 666 milhões de pessoas usuárias do LinkedIn. Então, a gente pode encontrar ali né, algumas pessoas e algumas oportunidades. Mas também a gente percebe, por pesquisas que eu realizei recentemente, seja em cursos de formações que eu trabalhei e a gente pediu né, ali uma, uma, algumas perguntas, que os alunos respondessem algumas perguntas e também com Educações em Rede, que muitas pessoas ainda estão no Facebook, mas desconhecem, né ou ainda não utilizam o LinkedIn. Então, eu vim aqui para falar para essas pessoas que ainda não têm o LinkedIn, como ela pode fazer uma conta, e para aquelas pessoas que não têm, mas ainda não sabem muito bem como utilizar, como pode fazer. Então, vamos lá. Na primeira parte aqui desse vídeo, eu quero contar para vocês como o LinkedIn pode te ajudar a encontrar uma oportunidade de trabalho. Então é assim, você vai criar uma conta, que logo logo eu vou mostrar para vocês como fazer. Mas não basta só criar conta e criar o seu currículo. Algumas coisas também são necessárias. É legal que você tenha recomendações de pessoas que já trabalharam com vocês no seu perfil. É Importante que você tenha o seu currículo bem completinho com informações. É interessante né, que você tenha uma rede ampla de pessoas para você trocar informações e para as pessoas te verem. Mas não só, também é muito bom que você esteja presente na rede. E como que você faz isso? Você pode ser uma pessoa que partilha notícias, né, fazendo meio que um clipping educacional. E tem a Fernanda Furuno, né, que tá com a gente no projeto é, profe, é, Educadores Brasileiros em Portugal, que eu passei a conhecê né, pelos clipes que ela fazia e o que é ótimo, que a gente já relaciona né, a Fernanda a essa questão da educação à distância, as notícias, a todos os projetos dela que ela vai publicando ali. É, você pode também criar artigos, né? Criar publicações e aí tem muita gente criando especificamente para o LinkedIn. Então eu também posso citar aí o André Simões, né? Que é um parceiro também que a gente já desenvolveu também alguns artigos juntos e que foram, né? Pessoas que eu conheci pelo LinkedIn. Você pode, e é importante que você faça comentários também nos, nas postagens das pessoas, ou seja, sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Então, essa é a máxima do LinkedIn. Para que as oportunidades de trabalho surjam, é preciso que você esteja presente na rede. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, eu comecei a ficar mais ativa no LinkedIn esse ano. Em março, eu tinha por volta de 860 conexões. Hoje, dia 18 de setembro de 2020, eu já tenho mais de 5 mil. Mas sim, porque eu tenho ficado bastante ativo. E o que aconteceu nesse meio tempo? Olha, eu vou contar para vocês. Eu nunca fiz tanta entrevista de trabalho como eu fiz durante esse tempo da pandemia. Gente, é verdade. E muitas oportunidades, porque eu me encontrei, me candidatei. Ou outras, porque as pessoas encontraram o meu perfil e entraram em contato comigo. Mas também foi muito importante nesse momento porque eu fiz conexões incríveis. E hoje eu trabalho com pessoas né, no Projeto de Educações em Rede, com pessoas que eu conheci através do LinkedIn. E tenho conhecido sempre novas pessoas. Né? A Clarice também, que está com a gente no... É na rede Educadores Brasileiros em Portugal, né? a Leonor também Durães, que a gente também já estabeleceu uma conversa, estamos pensando aí em, em uma rede né? de Instructional designers em Portugal. Então, a gente estabelece conexões, a gente faz networking, a gente troca ideias, e isso, para quem está em busca de trabalho, é uma coisa bastante importante. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês, vou mudar aqui a minha tela, e vou mostrar para vocês como que vocês podem criar a sua conta do então vamos lá pessoal, eu estou aqui então na página do LinkedIn para mostrar para vocês como a gente vai criar uma conta. Então, eu mudei aqui o ângulo, vocês perceberam, a, a tela também deve ter ficado um pouco diferente, mas a questão é que agora eu estou aqui no meu computador, estou utilizando o Zoom para poder fazer essa partilha de tela e aproveito para dizer para vocês que no meu canal aqui também tenho um vídeo contando como que eu faço isso, utilizando o Zoom para gravar tutorial, tá bem? Então vamos lá, eu já estou aqui na página do LinkedIn e quero então criar uma nova conta. Eu já tenho uma conta, né, para quem quiser me encontrar no LinkedIn, eu sou Fernanda Campos, mas eu vou aqui ajudar vocês a criar uma conta para quem nunca fez isso. Então, vamos lá. Primeiro, né, digitar aí linkedin.com, você vai sair aqui nessa tela e vamos começar. Então, eu posso né, me cadastrar por aqui, vamos lá. Eu posso me cadastrar com o Facebook ou com o e-mail. Se eu continuar aqui com o Facebook, vai cair na minha conta pessoal, o que eu não quero. Então, eu vou criar aqui com um outro e-mail que eu tenho, que eu não uso tanto. Vou definir uma senha. E aí, eu vou mostrar então para vocês, passo a passo aqui, e como fazer. Ele vai pedindo aqui os dados. Vai fazer uma verificação de segurança. Pelo menos essa é mais fácil. Gente, já apareceu para vocês uma bolinha que vocês têm que rodar, que nunca mais que se acerta aquilo? Esse aqui tá tranquilo. Alguns programas agora que estão fazendo isso. Então eu vou avançando, cargo mais recente, professor, emprego, tempo integral, você vai colocando aqui, o que é? Eu estou colocando aqui er que é educações em rede, no setor de educação. Educação à distância, vou continuar. Ele vai me mandar então uma confirmação por e-mail, ver aqui, atualizar que eu tinha feito um teste aqui, Olha, ele me deu esse código de confirmação. Opa! Às vezes, quando a gente está fazendo uma coisa, não, né? Mas vamos lá. está procurando um novo emprego? Sim. Eu estou procurando, né, como professor em Lisboa, vou pesquisar. Tá bem e aqui no LinkedIn, gente, vocês podem já utilizar os contatos que você já tem nas suas listas de e-mail e também conhecer novas pessoas. Então, essa é a cara aqui, né, do site para você procurar várias. Mas aqui, ó, nessa bolinha, é onde você vai editar o seu perfil, né? Você vai visualizar aqui, por enquanto não tem nada, né? E aqui tá como um perfil iniciante e você vai fazendo então as edições, vai colocar o seu nome, o seu título, aqui recomenda-se que coloque palavras-chave né, sobre as suas atuações, então professor, educação à distância, para as pessoas saberem de que área você é, eu tô colocando a minha, mas você pode colocar o que você, né, e vai completando. É importante que todo o seu perfil seja né, preenchido com todos os seus dados, em especial da sua experiência, da sua formação, e aqui você cria então o seu é, perfil. Você vai ter aqui, então, a sua rede, que você, por enquanto, não tem ninguém, né? Mas aqui o próprio LinkedIn já te dá algumas sugestões de pessoas, né? Como você disse que é professor, algumas sugestões é, de páginas para você seguir sobre o tema. É, te dá também aqui sugestão de pessoas para você seguir, né, se você ainda não conhece ninguém, para você conectar. Você também pode fazer uma pesquisa é, da área, né, então eu que sou de educação à distância, eu coloco aqui educação à distância para pesquisar. Essa barra aqui de pesquisa eu utilizo para fazer pesquisas tanto de vaga, de empresa, de pessoas, porque a gente vai colocar aqui, ó, pesquisa, e ele vai aparecer aqui, ó, pessoas, vagas, conteúdo, mais empresas, instituições de ensino, grupos, eventos, e você consegue fazer a sua pesquisa. Então, de repente, eu quero pesquisar por pessoas, né, que são desse tema e eu quero que se aproximem de mim. Então, vai aparecer essa lista aqui, bem grande, bem extensa, e você é, faz solicitação de conexão para as pessoas. E é sempre delicado né, que você envie uma mensagem, dê boas-vindas. E as pessoas que são especialistas em LinkedIn normalmente recomendam que façam isso né, para já começar uma conversa, começar um diálogo. E aí você pode enviar mensagem então utilizando aqui essa ferramenta e aqui você passa a ver as notificações que você recebe. Então, quando eu digo para você, ah, que você está no LinkedIn, então, é, como que você pode utilizar? Como eu já segui aqui a Fundação Getúlio Vargas e aqui, olha, vai aparecendo então as publicações dessas empresas que eu passei a seguir e de quem comentou. Então, como eu falei, ah, você pode então estar presente na rede comentando. Você vem aqui, escreve um recado para a pessoa. Né? Eu vou escrever aqui qualquer coisa, dar um enter, não vou publicar, só porque isso é um teste né e depois, assim que terminar esse vídeo, eu vou apagar essa conta. Porque eu já tenho a minha e posso mostrar para vocês. Um, e aí, você pode então fazer os comentários aqui, como também, gente, logo aqui em cima está escrito, olha, começar uma publicação. Vocês clicam aqui e escreve, né, aqui está falando o que você está pensando normalmente aí né para quem já está no LinkedIn há mais tempo a gente vê assim ah LinkedIn não é Facebook LinkedIn não é Instagram as pessoas destinam mesmo o LinkedIn para ser uma rede profissional para trocar informações sobre é, em carreira, sobre né, gestão de pessoas, sobre vagas, sobre áreas, né? Então, eu, que sou da educação, especialmente da educação de distância, tenho publicado coisas nessa área. Então, você pode escrever aqui, tem um limite de 1.300 caracteres, depois disso você já não consegue mais, né? Publicar e ele vai te avisar quando esse momento chegar. Você pode adicionar fotos, né? você vem aqui e escolhe. É, uma foto e adiciona, escreve aqui a sua mensagem, você pode adicionar vídeo e você pode adicionar documentos. né De repente você tem aí algum material, alguma postila, alguma coisa que você quer partilhar, você seleciona aqui o arquivo, que pode ser do seu computador ou também você pode buscar no Dropbox ou no Google Drive. Ah, e quando é arquivo, tem que ser em PDF, tá bem? É, agora eu vou mostrar para vocês então vou descartar aqui eu vou sair dessa conta que eu criei e vou entrar na minha conta para vocês verem um pouco como isso tem funcionado né o que que eu tenho na minha conta é, que pode ser útil para vocês então como eu já tenho a minha conta há algum tempo a minha conta ela já é né já está bem completa então aqui eu tenho né, a minha foto, que é legal a gente colocar uma foto bem de rosto, sozinha a minha foto de capa, tenho aqui as palavras-chave né, para as pessoas me encontrarem e saber o que, que eu faço, tenho aqui é, sobre mim, né, eu vou escrever aqui um pequeno resumo, é um resumo aqui, tá gente, da experiência de quem você é, aqui em destaque estão as minhas publicações em destaque, e sou eu que faço isso, eu, tenho, eu quero até Adicionar aqui, vou, vou fazer junto com vocês aqui, é, que eu quero adicionar, na verdade é aqui, eu estava editando, eu quero adicionar uma publicação que eu fiz ontem aqui no destaque, eu vou destacar aqui, olha, eu fiz essa publicação de três documentários sobre redes, para você precisar assistir, eu quero colocar ele no destaque, vem aqui e coloco. É, e vai aparecer. Então, quem vê meu perfil, vai, né, se você me procurar lá, Fernanda Campos, você vai ver isso. É, os destaques, olha, quem viu meu perfil nos últimos 90 dias, quatro pessoas viram esse artigo aqui que eu publiquei, eu apareci em set, 107 resultados de pesquisa essa semana, o meu perfil, que lá na, naquele anteriormente estava como iniciante, meu perfil já é definido aqui como campeão, aqui então eu coloco a minha experiência, é interessante a gente colocar bem detalhado, Tá? A minha formação acadêmica, que também tem a minha tese, a minha dissertação, as licenças e certificados que eu fiz, as minhas experiências como voluntários, aqui que eu disse né, das recomendações, então, são pessoas que trabalharam comigo, ou como a Carla Ferretti foi minha professora, o Kleber Bispo, que é um grande amigo meu, a Thalita, a Adriene, são pessoas com que... Em algum momento eu me cruzei, né, seja como estudante, seja como profissional, e deixar os seus depoimentos. Aqui as minhas publicações, os meus recentes, os meus interesses, e esse é meu perfil bem completo. Então, se eu quiser adicionar aqui alguma coisa, eu venho adicionar a seção ao perfil e posso colocar aqui né, mais algumas coisas para as pessoas é, me encontrarem. E quanto mais eu colocar aqui, gente, mais o meu perfil se destaca frente aos demais. E uma coisa que é muito legal é que depois de feito, então, o seu currículo, você pode, né, compartilhar o seu perfil via mensagem ou também, gente, você pode salvar ele como PDF e aí enviar também para as empresas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou salvar aqui meu perfil e vou pedir para ele gerar. E é esse o currículo que ele gera. Ele já vem todo organizado com todas as informações que você deixou disponível é, no seu perfil. né? Então, gente, olha só, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham aproveitado, espero que, assim, né, foi bem rápido, não queria que fosse uma coisa longa, mas é isso, é para começar. Se você ainda é, não tem né, uma conta no LinkedIn, isso foi bem básico mesmo, uma introdução. Se você já tem, mas ainda não encontrou muitas oportunidades de trabalho, talvez seja porque você ainda não está tão presente na rede. E isso é fundamental. E aí eu queria fazer alguns convites para vocês, eu queria convidar vocês a participar né, de alguns grupos que eu integro e que estão abertos a participações. Então, o grupo 1, um, Educações em Rede, em que a gente faz né, webinários e oficinas sobre a questão. Né, de tecnologias e educação para professores tem um grupo também em parceria com a Fernanda Furuno e com a Clarice Almeida que é o Rede de Educadores Brasileiros em Portugal para que eu fiz para quem né eu fiz especialmente esse vídeo e também é um grupo que está começando agora mas que pode ser bastante interessante né para as pessoas de Portugal que é o Instructional Designers é aqui em Portugal. E aí, gente? Eu tô até pensando, né? Já tô articulando aqui com essas pessoas que eu tenho conhecido via Linkedin, da gente fazer um webinar no meu canal no dia 30 de setembro, eu vou passar as informações direitinho depois para vocês, que é para falar justamente das diferenças entre a atuação do designer instrucional no Brasil e em Portugal. E não só, gente, a educação à distância aqui em Portugal e no Brasil, a gente vai ver que tem muitas diferenças. Então, eu só quero agradecer vocês por ter assistido esse vídeo até aqui. E faço o seguinte, Comente esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela sua atenção. Um beijo, tchau!